Reescreva uma história tragicômica que contém Um americano no E.T. uma avó de 2 km, estrogonofe, um pericles e um vestindo num tênis Um homem rubeso americano começa a história comendo muito estrogonofe Sua barriga cresce cresce até que ela vira uma bola enorme de gordura Sua pera está tão esticada que o Bilu, um E.T. Por o americano fica preso na barriga e começa a suar profundamente. Uma árvore de dois quilômetros cresce a partir da barriga do homem, e ele fica preso no topo. Como o homem está suando, o um Strogonoff escorre pelo seu corpo e caiu no chão, onde o galo vestindo um tênis pisa em cima. Péricles tenta escalar a árvore para resetar o homem, mas não consegue. Em vez disso, Pericles acaba sendo engolido pela barriga do americano.